Você conhecerá agora uma breve história de uma personagem feminina de One Piece, Além de muitíssima popular, habilidosa e estratégica e navegar nos mares é uma ruiva muito bela também. Mas agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Esta é a Nami. Em sua infância Nami teve um passado trágico, que a incomodou, até conhecer Luffy e os outros do bando. Do qual se tornou terceira personagem a ser convidada, por Luffy o capitão do bando Chapéu de Palha. É uma órfã de guerra do reino de Oikot e foi encontrada ainda bebê. Foi resgatada por Belmere, que mais tarde adotou. Nami cresceu com Belmere e Nojiko, sua irmã, também apelidada popularmente de gata ladra, muito inteligente por sua vez. Desde sua infância furtava livros de navegação com o sonho de elaborar um mapa de navegação mundial. Foi repreendida por sua mãe Ebeu, Mer por roubar livros, Por porém Beu, Mer investiu em seu sonho. As três eram extremamente próximas e cuidavam uma da outra. Belmeri costumava cultivar tangerinas, e com isso, suas duas filhas, desenvolveram uma preferência fora do comum por tangerinas. Nami, devido sua vida difícil, tornou-se bastante gananciosa, começa a roubar ainda a criança, move-se, do desejo de possuir muito dinheiro e tesouro, mesmo que para isto seja capaz de usar das mais diversas táticas, até conseguir o que quer. Muito obrigado por assistir.